Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, isso é saiba um passo a passo de como fazer a procedência correta. O emagrecimento, um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga. porque Por causa que o organismo humano, cada vez mais a pessoa come... A tendência de algumas pessoas, às vezes, é continuar do jeito que está ou aumentar, igual uma caixa. Cada vez mais ela coloca, aumenta a altura da água. Então o desafio de emagrecer é perder a barriga, muitas vezes é perder a massa muscular e, e te trazer benefícios como ter mais agilidade para entrar dentro de um ônibus, ter mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. E ter mais agilidade é uma benção.